Olá, eu sou a Patrícia Silva, tenho 27 anos e sou técnica de aplicações informáticas. O meu percurso na Louvá Merlã começou em 2013 como operadora de caixa na loja de Almada, como trabalho temporário para reforço de verão. Depois, em 2014, integrei os quadros da empresa na mesma função. Em 2015, no decorrer de um projeto desenvolvido em loja, tive a oportunidade de integrar a equipa de informática onde fiquei com o projeto do Unity, que era a nossa intranet na altura. Esse projeto começou com um e-mail, que foi enviado pelo Controlador de Gestão na altura, a dizer que precisava de alguém para ajudar num projeto que ia iniciar na loja, que percebesse um bocadinho da KML, que um bocadinho de programação. E eu li aquele e-mail e pensei assim: ok, é agora. Participei e foi a partir daí, foi, foi sempre a crescer. Desde então tenho vindo a construir o meu percurso até aos dias de hoje, onde já passei pelo suporte aplicacional, já fiz a gestão de projeto do nosso sistema de caixas e então há quatro anos estou então, na equipa de aberturas e transformações. Uh, onde sou responsável pela instalação uh, dos servidores aplicacionais para uma abertura de loja e também faço a instalação e configuração do sistema de caixas. As principais responsabilidades na missão que eu ocupo agora, como técnica de aplicações informáticas no âmbito das transformações e aberturas, é a instalação e a configuração de todos os servidores aplicacionais, bem como a instalação e a preparação de toda a linha de caixas e também a ida à loja para ajudar os colegas a que tudo corra bem e tudo seja perfeito na altura da abertura da loja. O que mais me agrada enquanto profissional da IT na Le Roy Merlin é a diversidade que nós temos por trabalharmos em multiconceito. conceito Uh, e também porque assim o mundo do retalho existe uh, Temos sempre muitos desafios e muitas evoluções a fazer uh, para que possamos estar sempre atualizados com o que se está a passar no mundo. O futuro que vejo para mim na Local Merlã é continuar a linha de evolução uh, que tive a oportunidade de ter até aos dias de hoje, continuar a participar em novos projetos para que as nossas lojas possam cada vez mais vender bem e que os sistemas sejam o mais adaptado possível à realidade que hoje em dia vivemos. Os valores que eu destaco na Loquam é, sem dúvida, o sentido de oportunidade, em que todos temos a oportunidade de trabalhar e colaborar em novos projetos. É também o trabalho em sinergia, o trabalho em equipa, a interdependência que existe entre as equipas e também o facto de ser uma empresa próxima do colaborador. O melhor conselho que eu dou às pessoas uh, que acabaram de entrar na empresa e mesmo aos colaboradores que já estão na empresa, é que não escondam o vosso talento, porque as oportunidades existem.